E hoje eu já vou falar aí sobre a influencer, tá ligado? Gabriel Pugliese, cara, que fez uma festa na quarentena do Coronavírus. Mas gente cara, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá claro, deixa o sininho aí, cara. Pra tu receber mais de opinião como esse, tá ligado? De eu falo minha opinião, não sou a notícia. Ah, não sei o que, fofoca, não sou o tio, deixa o amor, não sei o que, amor, amor, amor. Tá ligado aí tu recebe vídeos com a minha opinião três vezes por semana mas enfim cara o que aconteceu foi que ela tá ligado ela fez uma festa no coronavírus né no último sábado e tal de 25 de abril tá ligado na casa dela mano e ela com umas amigas lá não sei o que blá blá blá né aquele negócio digamos normal tá ligado por exemplo quando estamos uma festa com só que me dá a do coronavírus, cara, e aí, né, claro, você já sabe o que aconteceu, né, aquela polêmica, ah, não pode, não sei o que, isso que é errado, não sei o que, blá blá blá, e aconteceu isso, tá ligado, né, até porque ela já teve coronavírus, cara, então, né, acho que não faz sentido ela querer ter de novo, digamos assim, tá ligado, né, ela já teve coronavírus, né, e... Iria que né, iria querer ter de novo O coronavírus, cara né? Afinal, assim, você ainda não sabe se Se você pegar uma vez, tem imunidade Então, né? É melhor se prevenir de qualquer jeito, tá ligado Né, lavar as mãos aí, usar o congel E então. tal, mas enfim, cara Né E ela perdeu patrocínios, cara Claro, né? né E uns stories, inclusive, cara Ela disse, ah, não sei o que, é se vida Cara, não ia pra minha vida aqui Não sei o que, tá ligado né e tal se ela perdeu o patrocínio por causa disso cara porque você já sabe triguero tá né por que, que as pessoas irão querer patrocinar uma pessoa que faz isso tá ligado? né mas enfim aí depois ela disse oh, o quê? eu fui responsável aqui, mano né? tô chorando que que perdi o patrocínio né e ela fez um stories ligar ah, dizendo não oh, não o eu fui responsável vou blá, blá blá blá né e as pessoas não acreditaram, claro, né, o negócio desse ser é indefensável e tal E ela perdeu patrocínio do mesmo jeito, cara, e perdeu 150 mil seguidores, tá ligado, né? E depois ela desativou o Instagram para não perder seguidor, tá ligado, ligado? Né? O que covardia, cara, até porque se você fez o erro, mano, ela é... vai ter que aceitar, tá ligado? Mas enfim, cara, a decisão dela aí, não posso controlar nada, infelizmente Apesar de achar isso muita covardia, tá ligado? Muita covardia dela aí, né, por parte dela. Muita covardia mesmo, nosso você né, de covarde. Mas habilitar só pra não perder follow, tá ligado? Só pra não perder seguidor e tal, né? Mas enfim. É, né, e a, a Marisade tá ligado? Que foi uma influencer que também foi nessa mesma festa aí do, da, dela, tá ligado? Ela também perdeu o patrocínio com a Seara, mano. Então, tipo, deu ruim, tá ligado? E aí? pra ela e tal E ela perdeu o um patrocínio, cara Então, deve ter perdido muito dinheiro também, tá ligado? Né? E aí que vem a parte, tá ligado? Né? Que, às vezes, eu não queria envolver política, não sei Não sei, não sei, não sei o que, do político, do Jair Bolsonaro Mas aconteceu uma reviravolta, tá ligado? Né? Até o neque, cara Se você não conhece uma comediante tal tá, É, então na curiosidade pesquisada do Google aí. Mas enfim, cara, ela disse, né? Que, ah, não sei o que, você critica lá o, o Jair Bolsonaro. Depois faz festa lá do coronavírus, não sei o que, mas critica as medidas do Bolsonaro. Ela disse isso, tá ligado? Até porque é verdade, cara. Ela critica as medidas do, do coronavírus, né? Do Bolsonaro, não sei o que, ah, o Jair Bolsonaro. Política, eu não sei o que é. só que depois ela fez uma festa em casa, não segue nenhuma recomendação, é né? tudo culpa do governo, afinal, né? E é triste, cara, é né? muito triste esse, esse caso, tá ligado? Foi indefensável o que aconteceu, cara, né, mano? E tipo, é inacreditável, cara, é inacreditável que tem pessoas que fazem isso fora da lei, isso é criminoso, cara, né? E é imperdoável, é inaceitável, cara, né? Mereceu, tá ligado? Às vezes eu acho que a cultura do cancelamento na internet vai é longe demais, mas dessa vez foi... Eu acho que ainda foi pouco, cara. Eu acho que merecia mais ainda, ligado nesse caso. Merecia mais proporção. Mas é o seguinte, cara. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Claro, compartilha também. Pra demonstrar todo seu apoio, mano. Então é isso, gente. E tchau, galera.